Olá Mente Rica! Parabéns pela sua decisão de prosperar e ter uma vida mais abundante. Sejam bem-vindos ao projeto Ativação da Prosperidade. O acesso aos conteúdos de Ativação da Prosperidade foram divididos em três partes e serão liberados posteriormente um conteúdo por dia, sempre no mesmo horário, às 8h30 da manhã começando nessa próxima segunda-feira 28 de junho aqui nesse grupo exclusivo de WhatsApp e conforme prometido no final desse terceiro conteúdo será revelado e apresentado para você a poderosa ferramenta para acelerar todo o processo de ativação de sua prosperidade eliminando as suas crenças mais profundas de escassez e que estão bloqueando sua tão sonhada prosperidade financeira. Você aceita ativar sua prosperidade? Mas para isso, será preciso um comprometimento da sua parte em querer ativar sua prosperidade você deverá seguir o passo a passo desse conteúdo por completo e utilizar esse conhecimento que lhe será transmitido em três partes para ativar sua prosperidade. No final da terceira parte também lhe será apresentado uma poderosa ferramenta que você poderá utilizar aonde você estiver para acelerar todo o processo de eliminação de crenças limitantes de prosperidade, principalmente aquelas que você não conseguir identificá-las. Tudo o que eu desejo para você nesse exato momento é que você seja uma pessoa muito próspera e que tenha abundância financeira plena como sua maior e mais poderosa crença na sua mente, para que você possa viver em perfeita liberdade, paz e alegria. Primeiramente, é necessário identificar crenças negativas de dinheiro e prosperidade financeira que ficam armazenadas na sua mente subconsciente e que, na maioria das vezes, estão enraizadas e escondidas na mente subconsciente, operando escassez e bloqueando prosperidade. O projeto Ativação da Prosperidade listou todas as principais crenças limitantes que mais bloqueiam a prosperidade financeira das pessoas. E também irá te apresentar uma ferramenta capaz de identificá-las e como agir para destruí-las. Estamos enviando também para você um arquivo em PDF para impressão do material de apoio para a realização dos exercícios da ferramenta de ativação da prosperidade. Caso não queira imprimir, você poderá utilizar uma folha de papel ou de caderno e uma caneta.